Programa Chute Certo, onde o importante é chegar perto. Olá, bem-vindos a mais um Chute Certo. Eu sou seu apresentador, Antônio Antunes. Vamos receber os convidados de hoje. Salva de palmas para o professor de matemática José Carlos dos Santos. Obrigado, Antônio. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, professor. Agora, palmas para a professora de Educação Física, Carla Maria dos Anjos. A é, gente, obrigada. Nós que agradecemos, professora. Como vocês sabem, o objetivo de nosso programa é fazer estimativas sobre assuntos variados. Nosso tema de hoje será o corpo humano. Vamos estimar alguns números sobre essa maravilhosa máquina. Como sempre, contaremos também com a ajuda valiosa do nosso produtor Amaral. Tudo pronto por aí, Amaral? Oi, oh, chefe, tudo certinho. Estou curioso para ver as perguntas de hoje. Então vamos lá. Tambores para a nossa primeira pergunta, Amaral. Quantas vezes um coração bate no decorrer de uma vida? Parece uma perguntinha complicada. Alguma dica, Carla? É, Antônio, podemos fazer a minha estimativa. O ritmo do coração nunca se mantém o mesmo, ele varia. Quando praticamos um esporte, os nossos batimentos aumentam. E quando meditamos, os batimentos diminuem. Então, por exemplo, o número de batimentos cardíacos de um monge tibetano é diferente do de um zagueiro de futebol. Sim, mas acho que podemos chegar perto se estipularmos o número de batimentos cardíacos que temos em um minuto. É uma boa ideia. Podemos tomar nosso pulso e contar quantos batimentos temos em 15 segundos. Vamos fazer isso. Amaral, coloca o microfone no meu pulso. Eu fiz meu check-up ontem. Eu contei 20 batidas, chefe. Bem. Se temos 20 batidas em 15 segundos, teremos 80 batidas por minuto. Em uma hora, temos 4.800 batidas. Como um dia tem 24 horas, temos 115.200 batimentos. É assim, sabe? Quando um paciente é cardíaco, nós recomendamos que ele pratique bastante exercício. Aí, dessa forma, o seu coração fica mais forte e resistente, diminuindo o risco de um ataque cardíaco. Que interessante! Hum, perdi as contas. Era 115.200, chefe. Ótimo! Agora descobrimos quantos batimentos uma pessoa tem por ano, multiplicando esse valor por 365. Depois, multiplicamos o valor final por quantos anos uma pessoa vive. A expectativa de vida gira em torno de 80 anos. No final dos cálculos, teremos a resposta. Alguém tem uma calculadora? Mais de 3 bilhões, chefe! Mais de 3 bilhões de batimentos cardíacos na vida é uma boa estimativa. Somos bilionários em batimentos cardíacos. <risos> Eu achei isso tudo legal. Mas os alunos poderiam tentar descobrir o número de batimentos do coração quando dormimos. Para termos uma resposta mais exata e não ficar assim só numa exposição, né? Ótima ideia, Carla. Fica esse desafio aos nossos ouvintes. Façam as contas que já voltamos. Encerra aí, Amaral. Amaral. Programa Chute Certo Onde o importante é chegar perto Programa Chute Certo Onde o importante é chegar perto Oi, oba, oba, voltamos com o segundo bloco do Chute Certo No último bloco nós perguntamos quantas vezes um coração bate numa vida Amaral o que, que você achou desse desafio? Bem cabeludo, viu, chefe? Ah, o que nos leva ao próximo desafio. Uma pessoa raspa seu cabelo. Sem nunca cortá-lo, daqui a um ano ele faz uma corda amarrando um por um todos os fios de seu cabelo. Qual é o comprimento dessa corda? Professora Carla Maria dos Anjos, alguma sugestão? Ah, eu não sei. Mas eu acho que primeiro nós teríamos que achar um número para o crescimento do cabelo. Bom, a ficha que o Amaral me passou me diz que em média um fio de cabelo cresce um centímetro e meio por mês. Bom, então vamos lá. Se em um mês um fio de cabelo cresce assim, em um ano ou em 12 meses ele terá crescido 18 centímetros, certo? Agora só precisamos saber quantos fios temos na nossa cabeça. Nós perdemos em torno de 50 a 100 fios de cabelo por dia. Mas para simplificar os cálculos, podemos ignorar isso, não é? Vai ser nosso segredo. Ótimo, professor José Carlos dos Santos. Agora vamos descobrir quantos fios de cabelo temos em uma cabeça. Amaral, quantos fios você tem? Chefe, isso não vai dar certo. <risos> Desculpa, esqueci que você usa peruca, Amaral. Quantos na minha cabeça, então? Não, chefe. É que além de dar muito trabalho... Nós não estaríamos estimando, não é? Não, isso não é prático, não. É, bem... Professor Carlos, alguma ideia? Bom, em um centímetro quadrado de couro cabeludo, temos 200 fios de cabelo. Agora, existem cabeças e cabeças, mas, em geral, cada pessoa tem 600 centímetros quadrados de couro cabeludo. Se fizermos as contas, cada pessoa tem, em média, 120 mil fios de cabelo. Bem, no final das contas, Antônio, é uma simples multiplicação. Se um fio terá 18 centímetros, quantos centímetros terão 120 mil fios juntos? Ô, Amaral, você ainda tem aquela calculadora aí? Dá mil centímetros, ou seja, mais de 21 quilômetros. Interessante essa estimativa, Amaral. Quer dizer que durante um ano produzimos mais de 20 quilômetros de cabelo? Sim, verdade. Outro dado interessante é que uma cabeleira dessas com todos os fios amarrados juntos pode suportar mais de 8 toneladas. Professor, ele não se importa porque usa peruca. Bom, e aqui encerramos mais um Chute Certo. Agradeço a participação do professor José Carlos Santos, da professora Carla dos Anjos. Obrigado pela audiência e até a próxima! Programa Chute Certo. Onde o importante é chegar perto.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 Gabriel Jubé. Revisão: Wilson Rodrigues e Otília Paques. Locução: Pedro Luiz Ronco. Sandro Dalla Costa. Welles Pacheco e Márcia Soares. Trilha sonora: João Vitor Bota. Direção: Renata Gava. Assistência de produção: Rosane Stefanoni. Edição: Guta Ruim. Mixagem: Sandro Dalla Costa. Supervisão técnica, Álvaro Bufará. Coordenação de Mídias Audiovisuais, professor Eduardo Paiva. Coordenação geral, professor Samuel Rocha de Oliveira.